Tá bom, Manu? Kátia, muito, muito, muito, muito obrigada. Continue, viu? Continue iluminando esse mercado. Não desista. O mundo precisa da mentoria da Kátia. As noivas precisam, as cerimoniais precisam. É algo muito bom. É... E assim, né? Muito sucesso para você também. De verdade. Que você encontre cerimoniais aí que entrem de cabeça no teu processo e consigam enxergar tudo de bom que você entrega. Ai, brinco. Sucesso. <risos> sucesso sempre